Entremos, apressados, friorentos, numa gruta, no bojo de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos inseguros, mas entremos. Entremos e depressa em qualquer sítio, porque esta noite chama-se dezembro, porque sofremos, porque temos frio. Entremos dois a dois, somos duzentos mil, doze milhões de nada, Procuremos o rastro de uma casa, a cave, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos despojados, mas entremos. Das mãos dadas, talvez o fogo nasça, talvez seja Natal e não Dezembro. Talvez universal, a consoada. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei o meu reino, meu segredo, Minha rápida noite, meu silêncio, Minha pérola redonda e seu oriente, Meu espelho, minha vida, minha imagem, E abandonei os jardins do paraíso. Cá fora a luz sem véu, dia duro, Sem os espelhos vi que estava nua, E ao descampado que se chamava tempo. Por isso com teus gestos me vestistes E aprendi a viver em pleno vento e nesta mesma lareira, e aquecida ao mesmo lume, que confessa a minha inveja de mortal, sem remissão por esse dom natural, ou divina condição, de renascer cada ano, nu, inocente e humano, como a fé te imaginou, menino Jesus, igual ao do Natal que passou. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e, por vezes, os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E, por vezes, encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E, por vezes, fingimos que lembramos. E, por vezes, lembramos que, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E, por vezes, sorrimos ou choramos. E, por vezes, por vezes, ah, por vezes, num segundo se evolam si tantos anos.